Não, te parece estranho que toda a mídia esteja falando se alarde sobre o coronavírus, tudo numa mesma direção. É, eu não sei, cara, me dá uma coceira atrás da orelha, um freio na espinha, um freio na barriga. E, inclusive eu estou vendo gente que eu gosto, que eu confio muito, engrossando esse coro agora da mídia, não se perdendo, mas também preocupada, é, ao menos de maneira excessiva, eu também estou preocupado, tenho dois filhos pequenos, tenho esposa, tenho avó, tem, então não estou dizendo que o vírus não é letal, não estou dizendo que é, não tem que se tomar precauções, mas não sei, tudo está me parecendo estranho, alguma coisa... É, estava tá me parecendo um pouco deslocada essa situação assim e isso me traz um monte de um monte de referências bem, quase que de imediato assim na minha cabeça alguns livros alguns filmes 1984 George Orwell Admirável Mundo Novo do Adolf, Adolf Huxley, O uh, filme Exército dos Dois Macacos com Brad Pitt Bruce Willis Dr. Love, do Kubrick uh, A última esperança da Terra, com Charlton e, Pô, Mas afinal, esse coronavírus, ele é menos perigoso que uma gripe? Ele é perigoso porque ele se espalha mais que uma gripe? Né? Agora é o juízo final de uns uh, Corramos todos para a montanha, run to the hills é, vem outros, outros filmes na cabeça, um argentino maravilhoso chamado Fase 7, e um clássico da minha geração, né, o Demolidor, né, essas, essas coisas, essas referências sempre vêm é, quase que de imediato na minha cabeça. É, tem muitos autores e muito, muitos bons autores, muitos bons cientistas políticos defendendo a tese de que isso tudo não passa de um experimento de manipulação psicológica em escala mundial eu vou te dizer que eu tendo mais para essa opção, mais para essa hipótese do que qualquer outra tá? mas eu não estou pedindo para ninguém acreditar nisso em absoluto mas também eu gostaria que vocês não achassem assim, pô, o cara tá... A teoria da conspiração tá louco lá tipo, papel laminado na cabeça, que nem no filme Os Sinais é, se vocês não têm conhecimento do que é capaz a maldade humana, não tem medida da maldade humana não tem... É, conhecimento de fatos, por exemplo, como um cara com, como o Soros, um cara é capaz de quebrar a economia de um país num dia, ele quebrou o banco da Inglaterra em um dia então assim, esses caras são capazes de tudo tá? uh, para chegar no poder, para cumprirem os planos que eles têm isso é está extremamente documentado é só não ter preguiça conhecer um pouquinho de inglês e procurar tá? e, mas a pergunta que eu te faço é assim Tia, essas perguntas elas não devem morrer esse discurso esse, esse debate ele deve ser fomentado porque e se for um experimento psicológico o que, que eles estão querendo com isso o que, que eles ganham com isso é só para frear o Trump, o crescimento da direita no mundo né? É para nos deixar despreparado caso venha um ataque biológico verdadeiro Se esse aí for um factoide. Eu não sei Não tenho essas respostas E eu acho que ninguém no mundo tem essas respostas tá? Só existem hipóteses Nem os, as inteligências dos países, dos estados, tá? tem essas respostas mas nesse momento o que vem na minha cabeça é o senso comum do homem comum que o Chesterton nos escreve tão bem através da sua pena nos lembra tão bem desse senso comum porque esse senso comum do homem comum que vai sempre se revoltar contra os abusos, contra as tiranias que é esse senso comum e é esses homens comuns que sempre vão fazer guerras pelas menininhas ruivas e se você não conhece esse trecho do Chesterton leia o livro o que há de errado no mundo é um trecho incrível e emocionante tá. então a gente deve escutar esse senso comum nessa hora onde informação e desinformação estão mais embrenhadas do que nunca, é esse senso comum que a gente deve escutar. Para escutá-lo, a gente deve fazer silêncio, porque ele também está dentro da gente. Então, façamos silêncio para escutá-lo.